Olha ele tomando seu cafezinho Hoje eu tive que misturar um pouquinho de água porque eu acho que sim ha. Eu acho que o liquidificador tá querendo dar uma morrida já Tudo bem com vocês? Bom dia! Eu, vocês vão me ver a, a mesma sequência do vídeo anterior com essa roupa Porque eu não tinha finalizado o vídeo Ó, tô fazendo um ovito aqui Uma louça para lavar E é isso Hoje eu tô trabalhando sozinho Geralmente no meu trabalho Eu trabalho com uma outra dupla hum. Eu Já tô trabalhando aqui já eu, tra eu trabalho com uma outra dupla uma outra pessoa, e essa pessoa tá fora hoje. Então eu vou estar tá bem ocupadão, fazendo muitas coisas, que geralmente a gente divide, então talvez eu fique bem um pouco cansadinho hoje. Acordei é, com sentimento de felicidade pelo dia de ontem, sabe? E ainda finalizei a tarde com uma foto com um céu incrível. Sério. Universo, muito obrigado. É... Eu tive um dia tão maravilhoso ontem que é Não dá pra descrever. Homem de vontade até de chorar. Não dá pra descrever. Foi um dia gostoso, foi um dia calmo, sem nenhuma pressão, nem nada, sabe? Acho que viver realmente assim no campo mais afastado, que é countryside, né? Que é o interior da Polônia nossa, é, deve ser uma, deve ser muito complicado, porque né, a gente não falando polonês, complica um pouquinho mas deve ser tão gostoso, sabe, aquela paz tinha um campo, um jardim, uma energia boa dentro da casa enfim espero viver mais coisas e vocês possam acompanhar isso eu vou começar a trabalhar aqui, hoje, tenho que fazer algumas coisas já que é obrigatório e é isso, tá? Desejo a vocês um ótimo dia Vou beber o meu suquinho aqui, depois mais tarde eu volto um, Eu acho que hoje eu preciso de fazer compra já Porque hoje tá completando seis dias de, de, de detox Então, é que eu não tô entendendo muito bem o que eu tenho que comprar, é meio confuso assim Mas eu acho que eu vou começar a ter que comprar algumas coisas, tipo limão Que tá usando bastante, alface que já tá acabando então eu vou ver como que eu faço isso, tá? Beijo, então. Eu acho que meu dia. Tem um ótimo dia. <risos> Oi, gente, ó, horário do almoço. Almoço, já é quase 5 horas da tarde. É 4 horas da tarde. Então temos aqui uma saladinha. Esse aqui é o dia 3, então se vocês já viram, dia 3. Pode conferir. Então temos tomate, temos bastante verde aqui, limão. Uh, essas aqui são sementes de girassol e broccoli e pepino. E é isso para hoje. Então até depois. Tchau! Não, eu sou muito menor, não é? A gente tá aqui numa loja que eu esqueci de gravar tudo. Ó, olha. Eu desoto direto para com... <risos> <Mexicano>. Pra uma. pra uma. pra uma coisa eu esqueci, caipira Não, aí tá de, de mexicano. Desce lá, não sei. Isso aqui é caro, quanto é isso? Ah não, 25 também. É estranho. 25. Também ele está vendo. Chapéus. A gente tá numa loja chamada Sensei. Ai. Tá bom. Vou botar lá no saco, tá? eu pago. Bom, eu já tô pagando, olha, né, ela tá de Ai, que silêncio agora, né? ficou. Ai, que lindo. Olha, que lindo. Só que meio moda. Então, essas lojinhas geralmente são mais baratinhas, são roupas de fast fashion, fashion. Tipo, roupas ah, do Brasil, assim, é, CIA, as lojas, assim. Fast fashion, não sei como falar E é isso O que, que a gente pode fazer um comparativo? Ó, isso aqui é um comparativo Isso custa 12 reais Não sei quanto está no Brasil Mas no 25 de março você encontra milhões desse uhum. Hello. estamos em mais um mercado A gente tá no Bidron Então o que, que a gente vai fazer aqui? A gente vai procurar uma caixa de ovos uma caixa de ovos E a gente vai procurar Também um, Uma proteína Então um peixinho Uma carninha, nossa, tá super quente aqui Olha os ovos Ó, ovos L Dessa marca R$5,99 What? E aí se fosse uma caixa com 20 ovos seria R$10,99 Tem esse no Brasil, tipo, desse valor Aí tem os Bios, que é 9,99. Como tem muita gente, não dá pra gravar Às vezes tá mais vazio E aí, ou porque que fica ruim gravar Você grava, e grava uma pessoa, a pessoa vem falar com você Aí fica toda aquela putaria de tipo Deixa eu ver, se aqui não tem... Que eu tô procurando de a centrífuga. Tower Fair. Às vezes aqui vai ter uma centrífuga de produtos. Um oh, ventiladorzinho. Quem é isso? Ah, tá. Então tá, parar de gravar aqui dentro. Ui <risos> uh, Oh, Joss Ok Mudei um pouquinho Agora eu coloquei o um liquidificador aqui perto do fogão Então Já serão ali agora <risos> Não por muito tempo, né Mas um, Não consegui gravar um Pra vocês lá no No uma coisa, né? No mercado. Eu não gosto, na verdade, de ficar tentando gravar e fazer a contra... Não é contra a lei, mas não é legal pra uma... uma empresa se você tá gravando sem permissão. Na verdade, nem é legal. Nem pode, né? Se você não tem permissão pra gravar num local, você não pode. Hoje eu vou completar um pouquinho de água isso aqui pra ficar mais liquidinho. Ficou bem líquido. Mm-hmm. Uhum. Itadakimasu. Smacchino. Uhum. Uhum. Eu realmente gosto desse da noite, esse aqui. É bem fresquinho, hoje tá muito calor Bem fresquinho Então, o que, que eu vou fazer agora Pra finalizar o dia Tô fazendo o ovo Que eu só comi um hoje de manhã Aí eu vou comer agora um à noite Daqui a pouco eu vou assar umas batatinhas Que eu posso comer 200 gramas de batata E aí daqui a pouco eu vou dormir Mas O que eu queria dizer é Vou separar Novamente, porque já acabaram meus potinhos aqui Então uma Uma dessa de cúrcuma Uma colher de chá de cúrcuma e, um potinho. e foi muito maravilhoso fazer esse potinho Que você só tira E taca Acho que essa semana eu vou sentar pra fazer O das comidas mesmo Porque aí, meu filho é Só tacou ali dentro Não fica porque eu levo realmente meia hora Pra fazer tudo isso Ahn uh... Aí o que mais? Uma colher de cúrcuma Meia colher de canela em pó Meia de canela em pó E um quarto Então um quarto dessas minis piqueticas assim De pimenta é isso, fica Mais organizada é Mais fácil pra pegar Então ah, Precisou tomar, tá tudo aqui Eu só não chacoalho, eu só viro ele assim Porque aí aproveita todo o produto Então tá bom, pessoal Fiquem bem Mais um dia Que alegria, se acabou Tchau, tchau <risos> Se inscreve no canal E me segue no Instagram